E esse ano a gente monta o partido do MBL. Tem um, qual é o empecilho para montar? Ou, ou... Então, um é, nesse, ano, nesse ah. ano, no primeiro semestre desse ano, sai a coleta, porque a gente fez uma consulta em 2018 ao TSE se a coleta de assinatura para partido político podia ser por via digital. Aí demorou todo esse tempo, teve o julgamento, aí teve o julgamento da regulamentação disso. Primeiro o TSE disse sim, pode ser digital. Só que também, na resolução do TSE que regulamentou. Ele disse o seguinte, o TSE deve desenvolver um método de se coletar assinatura via e-título. Ah. E aí, eu entrei em contato com o TSE esse ano, eles disseram que sai no primeiro semestre, que o aplicativo já está pronto, que está em fase de teste, e que sai no primeiro semestre desse ano a coleta via e-título. E via e-título tem 25 milhões de pessoas que têm e-título. E precisa de quanto? 492 mil assinaturas. E você acha que o, o, o MBL vai se colocar como? É, nesse espectro de política e de ideologia, o que? Centro-direita, direita? porque De direita! Porque... Abarcando quem é conservador, quem é liberal. A gente vai, a gente vai desenvolver, é. a gente vai rever as nossas teses né? é, e desenvolver o que a gente tem chamado de livro amarelo. Que é basicamente: olha, o que o que MBL pensa sobre educação? O que o MBL pensa sobre saúde? O que o MBL pensa sobre meio ambiente? O que o MBL pensa sobre economia? A gente começou esses debates já é, é, no nosso Congresso Nacional do ano passado. A gente tem chamado especialistas para participar desse debate. E para revisar e para ter realmente... Bom, a gente vai ser um partido político. Então agora a gente precisa ter muito solidificado um livro que o sujeito vai levar debaixo do braço com as nossas teses. Do Entendi. militante ao candidato a presidente. isso deve estar pronto quando? Isso, bota, boa pergunta. Hum. É, dois, três anos. O que? O livro? É. Caramba! Porque é um livro de teses, assim. É o tipo, o, que, que, o que, que a gente acredita em todos os setores do país. Ah, entendi. Entendeu? Pô, o que, que a gente pensa da indústria? Que o porque... que a gente pensa pro comércio? É, eu perguntei o lance do espectro porque depois da, da, do que aconteceu em Brasília, da invasão, é, a direita ficou. O, lance, o cara se posicionar à direita ficou meio. manchado, é, você mas não a, acha? A gente passou por isso durante o impeachment também. Porque é, durante o impeachment a gente ainda tinha o ranço da ditadura militar. Durante o impeachment da Dilma. Sim. A gente ainda tinha que putz, ser de direita e defender a ditadura. E foi uma coisa que a gente venceu. Tanto que a direita venceu as eleições. Né? É... Agora, o dia 8 foi a pior cagada que poderia ser feita contra a direita. Com certeza. Sim, os sujeitos que se acreditavam patriotas... né? A... A mulher lá que foi se cagar no, no gabinete do Alexandre de Moraes, o cara que levou a porta, o cara que quebrou o relógio de Dom João, ah, pelo mano. amor de Deus, cara, sobreviveu a duas guerras mundiais, porra, sobreviveu ao golpe militar, sobreviveu ao golpe de Getúlio e não sobreviveu a porra do tio do Zap. É. O cara, isso realmente, bom. Cara, que merda que foi isso, que e é. pra direita, né, isso, isso num momento em que o Lula tava acuado. É? Tava acuado. Com... Que o Lula tava ah. apanhando, por causa do Ministério da Verdade, saiu o editorial de... da... E olha, eu vou dizer que eu sou... Eu, eu critico muito a imprensa. Mas, uh, os jornais, principalmente os impressos, e rádio, eles têm sido... Uh, eles têm fiscalizado bem o governo. Ah, é? Agora, eu faço uma crítica à Globo. A Globo... Foi, por exemplo, a PEC da... Uh, uh, vamos supor assim, colocando em espectros políticos, vai. A CNN chamou a PEC né? do que a gente aprovou para o governo... A gente, eu, como eu voto contra, né? mas o Congresso Nacional aprovou né, para o Lula poder gastar, fora o teto, etc. A CNN chamou de PEC do Estouro. Claramente, com uma conotação negativa. Claro. Né? Teve outros veículos que chamaram de PEC da Transição. Uma coisa mais neutra. E a Globo? A Globo chamou de PEC do Bolsa Família. Porra. Então, assim... É, é, Aí não, é, né, Globo? Porra. Eu, pra mim, é o único veículo que tem mais passado pano do que feito jornalismo sério. Pô, Estadão, Editorial do Estadão, pra mim, é estado da arte da, da, da imprensa brasileira. Editorial do Estadão, irretocável. Os editoriais da Folha têm sido bons também. As denúncias também de que, pô... O Lula diz que o orçamento secreto é o pior escândalo de corrupção da história. Aí a imprensa vai lá e levanta quantos ministros receberam orçamento secreto. Ah, o Lula acusava o Bolsonaro de miliciano. Vai lá, tem a ministra... Que era envolvido com o miliciano. É, quando aconteceu a invasão, tava, tava estourando isso daí. Esse, o o papo era isso. Exatamente. O envolvimento quando da milícia. Quando teve é. a invasão, o papo era ministro recebendo orçamento secreto é. e envolvimento, a, a, a, com envolvimento com milícia. Com a irmã da Marielle Franco, tipo, é. junto Exato. com a ministra da milícia. Aí vão os, os, e aí vão os, os tontos lá, os idiotas. E porra. tira o Lula da defensiva, do corner, pra ir pra ofensiva. Cara, pra falar, que... tá vendo? A direita é golpista, a direita não aceita o resultado da eleição a de. Ah, os caras também são muito otários. O que, que os caras queriam lá? Me fala. Qual eu que gente, era o objetivo assim, pra, deles? Pra mim, a gente manipulada. Você acha mesmo? Acho que a gente não, Tem... não tinha a menor noção do que o fazendo. Porque, beleza. É, eu vamos mar... é, eu chegamos, chegamos, chegamos lá. lá. Cagamos, no, no... Cagou, levou a porta do Xandão, né? Beleza. Que... Aí o Lula vai falar, é, realmente é... o cara cagou aí, eu vou, é... vou, vou, vou entregar meu Cag... cargo. Cagou, Porra. sei lá, entrou no meu gabinete, pegou é. meu Naruto, jogou no meu Goku. É. É. Beleza. E aí, vai fazer o que? É. Depois de quebrar tudo. Tinha menor chance de dar certo. O, o Estado, o governo, não são os prédios, né? É. Tipo, o comando da, do país, das Forças Armadas, continuam com o Lula. E até agora tá com. Não precisa nem fazer licitação então, pra reformar a porra do que foi quebrado. Ele, exatamente. E mais do que isso, pô. O Lula ganha, deram de graça. O Lula já, pô, ganhou um monte de cargo sendo presidente é. da República. Deram de graça a Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal pra ele, que ele. Queriam intervenção, intervenção, intervenção? Tiveram com o Lula. Porra. Que idiotice, mano. Mas ainda assim, eu acho que dá pra reconstruir a imagem. É. E porque, assim, é verdade, a gente. É de direita. E a direita é democrática. E a direita é republicana. Pô. O que... A própria democracia vem das revoluções burguesas. Vem do rompimento do, da, da, da burguesia com o sistema feudal. A burguesia tão criticada pelas esquerdas. É. Então, pô. o conceito de liberdades individuais... Direito da propriedade da mulher. Viu do Stuart Mill. Pô, mulher dependia do homem pra... Comprar e vender qualquer coisa. Os liberais, direita. Foi a teórica e foi a milita... Fim da escravidão, pô. Os liberais, ingleses. falou aqui no programa Liberais e conservadores ingleses. Isso, é. Então, é, é, é a verdade. É a direita. Ela é democrática, ela defende direitos individuais. Agora... Tem extremista de direita e tem extremista de esquerda. E extremista sim, é, é, a, é, a, é a. Como é que é? Teoria da ferradura, né? Os extremos se encontram, né? Aí ambos querem acabar com a democracia, ambos querem acabar com as instituições, ambos são revolucionários. Mesmo porque, é, mais uma vez, <coughs> e aqui uma crítica à imprensa, né? Muitas vezes a imprensa trata conservador de uma maneira muito pejorativa, né? Ah, conservador é o quê? É o cara que quer fiscalizar o cu do outro. Não. Conservador é um cara antirevolucionário. É, o conservador é um cara que diz é, ó, o velho exemplo, a analogia da casa né? o revolucionário é o cara que olha, a casa tem defeito tá caindo aos pedaços, vamos botar fogo e fazer outra o conservador é, ó, a casa tem defeito, tá caindo aos pedaços não vamos botar fogo primeiro, porque a gente vai ficar sem ter onde morar enquanto a gente constrói a nova casa segundo, porque a gente pode incorrer nos mesmos erros estruturais na construção da outra casa se a gente perder essa casa como referência então, o mesmo problema que a gente tem no telhado... O mesmo problema que a gente tem no alicerce... O mesmo problema que a gente tem na coluna... A gente pode ter na nova casa... Porque a gente não vai mais saber como foi a casa antiga. Então, isso é a essência do conservadorismo, né? Existe um pacto intergeracional... Entre quem morreu, quem tá vivo e quem tá por vir. A gente precisa honrar, respeitar e desenvolver... Aquilo que a gente herdou, as nossas instituições... né Logo, a gente rejeita qualquer tipo de revolução... Porque revolução... Né, sempre acabou em matança Por isso que o conservador é conservador Porque ele fala, olha, por mais que exista injustiça A saída nunca é a revolução É porque, porque a sai, revolução... Uma, sai uma oligarquia Entra outra oligarquia entra... É a revolução francesa é. É a, a grande crítica do Burke que é a, reflex, minha reflex, a, a, a origem né, do conservadorismo inglês com Burke é O livro dele Reflexões sobre a revolução na França Aí Ele fala, beleza Foram lá né? Acabaram com a monarquia, cortaram a cabeça de todo mundo. Até quem cortou cabeça, quem era cortador de cabeça teve a, ca a cabeça cortada, Robespierre perdeu a cabeça na guilhotina. E aí o que que veio, Napoleão? Na é. ditadura. Ó, oh, o, o Luth, ele pediu pra você falar o porquê. Que, falar um pouco sobre a CPI de, de 8 de janeiro e por que você é contra. Uai, mas eu não sou contra. Eu sou a favor. Eu assinei. É? né eu Eita. sou a favor. Eu acho que tem que investigar mesmo, pô quem invadiu, quebrou, tem que ser grana, quem deu, quem deu grana, grana, quem financiou, quem influenciou porque teve, hein, cara, quem teve grana pesada, teve né teve grana, lógico, Bom, os caras não chegaram no, no ônibus, não foi pago do nada mas você acha que o PT tá afim de, de descobrir isso ou quer deixar o negócio não, o Lula decretou sigilo das câmeras então, cara, e se declarou contra a CPI, os deputados do PT tiraram a assinatura da CPI, ou seja, é isso que me faz ter mais vontade ainda de levar a CPI em frente porque deve ter responsabilidade e omissão criminosa, porque omissão também pode ser crime Claro. do governo federal que isso. também tem o dever de zelar pelos três de poderes. saber o que ia acontecer e falar, claro. não, deixa rolar. O pra... governo do Distrito Federal tem responsabilidade? Tem, até mais do que o governo federal, porque ele tem um fundo que ele recebe para proteger, não só o Distrito Federal, mas proteger os três poderes, para proteger né, a capital. Entendi. Então, a responsabilidade central é do, gover é do governo uh, distrital? É. Agora, isso não isenta o governo federal, que também tem pô, tem a Força Nacional. A Força Nacional tá sob o comando... Da, do governo federal, as forças armadas sob o comando do governo federal, tem um destacamento, né, salvo engano no terceiro subsolo do Palácio do Planalto, que não foi acionado muito estranho, e... mas também pode ser o lance de... deixa rolar, né, é melhor ninguém ser preso porque tem um, um fantasma ou você acha que não? Um... Não, eu acho que realmente é assim, pode... É... Pode eu, eu respingar fato, neles? Eu acho que pode respingar neles. Porque ah. o fato de, da Bim ter, ter avisado o governo federal com dois dias de antecedência pesa. É. Pesa sobre pô, o Ministério da Justiça, né, sobre a Segurança Pública, sobre os responsáveis do, do governo federal, né, sobre isso. Por que, que não fizeram sobre nada? Sobre o Gabinete de Segurança Institucional. Né, então... O Abin avisou, Abin avisou dois dias antes? Avisou dois dias antes. Governo federal e governo distrital. Tá muito estranho isso, cara. E colocou sigilo? Colocou sigilo nas imagens das câmeras. Falaram, vamos tirar todo o sigilo e não sei o que e tal. Pois é, a sigilo é coisa de bandido, não sei o que. ele foi lá e deu o sigilo. Falou, ah. Cara. É Nossa. igual é o secreto, né? Não, é o maior escândalo de corrupção da história. Aí ele vai lá e chama os caras que receberam. Fala, Entendi, então. O que, que precisa ter no currículo pra ser do governo petista? O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento?